No Mãos à Obra desta semana, vamos fazer uma peça que eu considero essencial para este espaço. Fundamental para todo o projeto. Eu estou a ver o que é que vem daí, Alvita. Todas as salas, Sr. Carlos, precisam de uma mesa de centro. Claro. E nós aqui não tínhamos. Eu precisava de medidas muito específicas. A sala é pequenina e eu ainda queria que a mesa fosse com look retro, oval. Isto não é fácil. <risos> quer dizer, a minha parte eu fiz, quer ver. É assim, eu fui ao levar a Merlin e trouxe umas tábuas. Umas tábuas. Primeira tábua. Esta, que tem 1,30m por 60 Isso é esta. para fazermos Sim. o tampo, okay. para cortarmos em oval. Okay. Depois ainda trouxe estas tábuas aí. Pode-me embustá Exatamente. Para fazermos os pés, que vão ficar... Temos que fixar este pé e este pé, assim. Exatamente, perpendicular um ao outro. E depois vamos usar uns parafusos, só que depois, no final, eles vão ficar como este desenho aqui. Quer ver? Não vê? Ah, fica vão com... ficar com os bicos a apontar um para o outro. Okay. Ainda fica mais giro. Pronto, e agora o resto é a sua magia. Eu já vendi a minha coisa. Pronto, agora vou vender eu a minha parte. Bom, e em relação aos pés, uma vez que você já cortou a medida, o que é que nós vamos fazer? E como você quer assumir os parafusos, o que nós vamos fazer é aqui: vamos fazer um furo com uma broca para fazer de guia e depois vamos aplicar um parafuso, dois parafusos. Portanto, esta parte está completamente resolvida, está bem? Portanto, vamos começar com esta e depois a outra já veremos como é que faremos, está bem? <risos> está bem, está bem. Oh, Rita, me aí, se faz favor. Ok, junta é gente... Sim, junta aí que eu agora vou contar ao outro lado que é para a gente fazer a guia. Aí, Rita está segurar, Bom, agora vamos aplicar o parafuso. A Rita escolheu este de parafuso para ficar à vista. Bom, agora vamos à parte complicada. Complicado não tem muito. Isto é simples. Se eu quiser fazer uma circunferência, o que é que eu vou usar? Vou usar o nosso arame. Ou seja, nós achamos o diâmetro que queremos. Fixamos o centro, o lápis na ponta, rodamos, está a circunferência feita. No entanto, a Rita não quer circunferência. <risos> não. Quer um oval? Exatamente. E que é, como é que vamos fazer o oval? Vamos achar o centro do tampo e ficamos com duas metades, e vamos achar o centro dessa metade e vamos fazer então a meia circunferência, circunferência. Exatamente. e vamos ter um tempo oval. <risos> então tem um metro e trinta, é? portanto vamos ter um metro 60 60 60 e, é e agora centro. vamos achar o centro, do centro. Do metade, da metade, que é... Trinta 32 e dois 32 e, e meio. Ora, trinta e dois é aqui, está feito. Agora, no outro sentido no outro também. que porque... ah, é? Isto tem sessenta e vão ser a mesma... Trinta e dois e meio. Vamos aqui assim, está feito. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos fixar um parafuso, vamos cortar nas costas do tampo, vamos fixar um parafuso no centro e vamos depois pôr o nosso arame. Rita, agora vamos pôr o arame, agora vamos pôr aqui o lapso onde quero. É mesmo, quer mesmo aqui, quer mesmo na pontinha, para chegar aqui a este, a este ponto da extremidade e para o outro. Ok, então é só fazermos isto, damos aqui uma voltinha, e está então feito. Vamos buscar Vamos! <risos> Bom, não se esqueçam, depois do corte efetuado, vai ficar sempre uma, uma farpa ou outra. Utilizem a lixa para lixar todo o tampo e depois a seguir aplicam aquilo que pretendem verniz ou tinta, tá bem? Bom, Rita, está tudo pronto. Os pés no sítio, só falta fixá-los com estas esquadras. Vamos aplicá-las duas em cada pé. E está a nossa mesa feita. Desejosa de vir. Tá bom. Cabe. Muito bom. Está linda, não está? O seu desenho e o meu trabalho. Acabam.